Escuta essa, você sabia que a libélula ajuda a combater o mosquito da dengue? Então, mas como que você vai fazer para atrair a libélula? Tem uma planta né, que se chama crotalária que atrai essa libélula. Eu vou trazer aqui um trecho de uma reportagem para vocês, da equipe da TVI Pará de Minas, que vai falar sobre isso. Dá uma olhada aí. Esta planta, com o nome de crotalária, atrai libélulas, que se alimentam do mosquito transmissor da dengue. É assim que ela atua no combate ao inseto. Algumas cidades brasileiras já adotaram esta medida. A crotalária é uma planta que, com mais ou menos 300 espécies. É, ela pode estar ajudando no controle da dengue porque ela com dois, três meses plantida plantio da semente, ela dá uma floração amarela e essa floração é, atrai uma libela, essa libela é predadora do mosquito da dengue. A larva também da, dessa libela é predadora do, da larva do mosquito dengue. Pessoal, se você gostou desse assunto, compartilhe aí com seus amigos. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa reportagem, dá uma conferida lá no canal da TVI Pará de Minas, tá? Grande abraço!